Ah, que, que é o caso do mulher que é um o governo centrista, não tem nada a ver com esquerda, mas parou aquelas reformas. Quer dizer que nesses últimos 25 anos de reformas neoliberais, cresceram os gastos públicos nesse país. Anote isso e lembre disso na hora de discutir sobre a questão da função do Estado. Todos eles cresceram os gastos públicos, mas, inclusive, cresceram, sabe por quê? Porque chegaram desemprego e tiveram que colocar com todas as verbas na contenção da criminalidade e da assistência social. Ah, então, é fraudulenta esta visão de que está havendo uma, uma como é que chama, enxugamento das despesas públicas. Enxugamento das despesas públicas, eles chamam aqui no Brasil, que eles querem que limitam os servidores, para enxugar por quê? para continuar pagando o juros o serviço da dívida. É essa garantia que tem. E vou dar outro dado para vocês, o Brasil tem menos funcionários públicos proporcionais à sua população do que a Inglaterra, do que a França e do que os Estados Unidos. Registre, o Brasil tem menos funcionários públicos, proporcional à sua população, do que os Estados Unidos, que é quem manda nós enxugarmos os gastos com os servidores. Por quê? O que tem por trás dessa rigidez que eles querem no Estado Não é investimento na produção, não é financiamento da agricultura, não é financiamento da indústria, não é financiamento da pesquisa científica e tecnológica. Nós continuamos pagando essa soma brutal de juros e serviços que o Palocci falou na intervenção que ele fez, agora por último. Finalmente, a questão do desemprego. O que é É a revolução científica e tecnológica ou é o né, um modelo neoliberal? É os dois que desempregam. Só que um é uma conquista da humanidade, e o outro é atraso e barbárie. Por quê? Porque a tecnologia ela é desenvolvida exatamente para livrar o homem da, tecl... da, da, da, da pena e da fadiga do trabalho. Essa é a história da humanidade. O que foi a jornada de 8 horas no Tratado de que teve um momento da Revolução Industrial, que havia que universalizar uma regra, né? De contratação do trabalho humano, né, da força do trabalho, porque era necessário que as regras fossem idênticas para todos os países, uma economia que se internacionalizava cada vez mais. O que determinou isso? Foi a revolução científica e tecnológica, a segunda revolução, que gerou a segunda revolução industrial. Isso demonstra o quê? Isso demonstra que né, é absolutamente provável, é absolutamente compatível e comprovado historicamente, empiricamente, que a tecnologia, ela pode reduzir as penas do trabalho e reduzir inclusive a jornada. Tem vastos setores aqui no Brasil que nós poderíamos ter, reduzir, né? e isso teria que ser uma questão internacional, evidentemente, uma jornada muito menor e, portanto, oferecendo mais emprego para as pessoas. Aliás, aqui no Brasil, nós podemos combinar as duas coisas. Né? Nós podemos combinar o desenvolvimento científico e tecnológico altamente qualificado em vastos setores com um utilização intensiva de mão de obra e outros, que nós temos toda uma infraestrutura para construir e reconstruir. Desde pontes, estradas, escolas, hospitais, habitação popular, portos e assim por diante. Então o Brasil nesse sentido é um país, inclusive, privilegiado. Então se nós vamos espremer as duas coisas, o que, é que desemprega? O que, é que desemprega é o modelo de sociedade, é a visão que você tem do ser humano. Se ele está jogado simplesmente na frente do mercado, se ele é considerado uma mercadoria, ele pode ficar empregado ou desempregado. Agora, se o um Estado né, democrático tem um projeto de desenvolvimento, que ele, que ele veja a economia por dentro do ser humano, ele vai projetar um tipo de jornada, um tipo de atividade empresarial, um tipo de desenvolvimento para socializar o direito ao trabalho. E não gerar o direito ao trabalho aliado à fatalidade da exclusão que é, em última análise, que determina o projeto neoliberal. E essa questão é uma questão fundamental para nós. Porque, às vezes, eu vejo, né, no meio da esquerda, determinados companheiros falando contra o progresso científico-tecnológico. Né, que era é a mesma coisa que os, campos, que, os, que os trabalhadores da manufatura faziam destruindo as fábricas né, quando surgiu a máquina. Até que chegou um velho bagulho e disse assim, não, vai é o seguinte. Não é isso aí que nós temos que destruir. Nós temos que colocar isso aí a serviço de toda a sociedade. E aí é outra coisa, aí nós vamos dividir o trabalho e dividir também os rendimentos do trabalho, que é a última análise que organiza ainda a nossa utopia e o nosso projeto. Muito obrigado pela atenção. De vocês. Eu pediria que agora, neste final, o doutor Cid Veludo fizesse um agradecimento em nome dos advogados em Grão Preto e de toda a sociedade pela presença do nosso companheiro Tarso Gema. É com muita alegria que nessa noite, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, eu ocupei essa mesa diretora dos trabalhos, composta pelo Atílio, pelo Palocci, pelo palestrante e advogado Tarso Gema, pelo Beto Sul e pelo Zé Alfredo Carvalho. Eu quero aqui, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, e não falo por mim, falo pelo companheiro Saide Alac, advogado de renome, que é nome, está aqui entre nós, pelo companheiro Clérid Tonesco, pelo Dr. Sérgio Rocha e pelo Beto Cambuçu, que hoje faz parte da Ordem dos Advogados desde ontem à noite, quando recebeu sua carteira de advogado. Em nome dos quatro advogados, que eu quero cumprimentar o advogado palestrante Tarso Genco, e quero dizer aos senhores o seguinte, que hoje aqui nós ouvimos uma aula de cidadania, uma extraordinária aula de cidadania, onde se diz ao contrário do que se ouve por aí, que aponta-se os erros, mas não se dá as condições de corrigir. As condições de corrigir estão aqui, exatamente no momento em que o Tarso Genro fala que a nossa solução está em ouvir os cidadãos. Evidentemente que está em ouvir. Isso é verdadeira democracia, quando ele fala nos conselhos do Rio Grande, Onde a sociedade popular pode trazer a solução. E a solução é perfeitamente visível, sem absolutamente que sequer ganhar a Constituição Nacional. Arranham sim a Constituição Nacional, mas em outros setores, em outras coisas que se fazem. Nas medidas provisórias que se tornam definitivas, em outras coisas mais. Nós sabemos que política vem de polis, vem do grego, e que isso era tudo discutido debaixo de uma árvore. Pode continuar sendo discutido debaixo de muitas árvores. Isso em toda essa população em que há que ser consultada a todo momento. Quando aqui o Tarso fazia aquela brincadeira, que o governo devia consultar a cada seis meses, era uma brincadeira muito séria, porque deveria mesmo consultar. Mas há o um receio de se consultar. Na pergunta que foi feita ao Palocci, talvez não tivessem notado e na pergunta anterior, quando ele respondia, ele disse, o nosso governo foi interrompido. Lembro agora disso. Não havia necessidade de se responder a pergunta futura. Interrompido, se é interrompido, tende a ser totalmente <risos> Por outro lado, eu quero dizer aos senhores o seguinte, e para encerrar, e agradeço de coração a do Gênesis. Nós aprendemos muito nessa noite. Aprendemos com o advogado, aprendemos com o companheiro, aprendemos com o político. Aprendemos com o homem que se preocupa com a população brasileira. E está chegando o momento que se mude realmente. Eu comentava com o Chico, hoje ainda na Ordem dos Advogados do Brasil, no momento que nós sentimos que dando as mãos, que tendo boa vontade, que pensando primeiramente nos outros, do que nós mesmos, nós faremos como a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito, na hora das agruras nacionais, na hora da Anistia Geral e Restrita, na hora do impeachment do presidente e na hora das diretas já. Quero abraçar a todos, abraçar os advogados e advogadas da minha terra e agradecer de coração ao Tal gente pela presença. Muito obrigado. uma referência e participação do um companheiro do MST, da Direção Regional, que foi Fábio, que está aqui presente. A peço uma salva de palmas também gente ele. Ele participa de um grupo, que é uma representação estrutura de do país, merece todo o nosso apoio e a nossa credibilidade. Gostaria de fazer um agradecimento especial a todos aqui da mesa e também à comissão organizadora, o Edmar, o Dresden, o Atílio, a Elza, o João Carlos, a Ana Marise, o Sintra, o Francisco, a Ana, enfim, todos, a Fabiana, a Daniela, todos aqueles que ajudaram a realizar este evento. Aproveito a comunidade também para convidá-los a participar dos demais eventos que serão realizados pelo Ciclo de Debate. O próximo evento a ser realizado dentro do ciclo será dia 9 de julho, neste teatro, às 8 horas, cujo tema será Os Desafios do Desenvolvimento Regional. O palestrante convidado será o Primo de Aula São Paulo e Júnior, que terá como debatedor o professor Rudinei neto aqui da faculdade de, de Irão Preto da USP. No dia 6 de agosto teremos como tema a educação como base da cidadania, cuja palestrante será a professora Elisete Arellano, professora docente da USP, e que terá como debatedora a nossa companheira de, de Irão Preto, a Elza Rossi. No dia 13 de agosto teremos o um tema sobre saúde pública direito de todos, terá como palestrante o professor Wagner Castanho Souza, professor da Unicamp, e foi secretário da gestão de Jacobitária em Campinas, terá como debatedor o Dr. Luiz Carlos Rai, que foi secretário de Saúde do governo Palocci. No dia 27 do 8 teremos como tema a reforma fiscal e a reforma tributária, que terá como palestrante o Antônio Palocci Filho como debatedor pelo Brasil Salomão, um advogado tributarista de nossa terra. No dia 17 de novembro, encerrando o ciclo de debate, pelo menos nesta primeira fase, habitação e solo urbano, que terá como palestrante ao é Daís Esposati e como debatedor o nosso companheiro Sérgio Rocha da Fonseca. Então fica aqui o convite a todos para que possam participar desses eventos, para que nós possamos, no final de cada um, que era a proposta inicial do partido, aprofundarmos esses temas dentro do diretório, no conjunto da sociedade, para que nós possamos, no final do ano, se possível, elaborar um documento de síntese para apresentar a toda a sociedade. Desses debates. Com exceção da reforma fiscal e tributária, que o, o teatro já está ocupado no dia, e da habitação só urbana, os demais serão feitos aqui na Auxiliadora. Reforma fiscal e tributária e habitação só urbana, possivelmente faremos na Câmara Municipal, porque nesse dia já está ocupado o teatro. Ficou várias perguntas sem serem respondidas. Eu não vou dizer aqui que estaria é, cometendo uma. Uma verdade é que as perguntas serão encaminhadas para os debatedores e eles responderão posteriormente. Isso se for em todos os eventos e dificilmente acontece. Agora eu me comprometo que todas essas perguntas serão encaminhadas para a comissão que o partido irá discutir esses temas e aprofundar, para que pelo menos na, na elaboração do documento nós possamos abordar com a ajuda sim, dos simples companheiros os temas que foram abordados na pergunta. Muito obrigado a todos e uma boa noite.